A Palavra do Senhor nos diz em Tiago, no capítulo 1, versículos 19, 20 e 21, algumas verdades essenciais a respeito do nosso temperamento. Tiago 1,19 diz assim, Sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, e seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém? Salvar a vossa alma. A palavra alma aqui é sentido, mente, né? Então tem a ver com a nossa mente, tem a ver com as nossas emoções, os nossos sentimentos, tem a ver com a, o, aquilo que está gravado nesta mente aqui. Então é poderosa para salvar a vossa mente. Quais são as perguntas importantes deste texto? O que é temperamento? Então, o temperamento é o conjunto básico do nosso ser, é a combinação de diferentes características transmitidas geneticamente, as quais inconscientemente, e eu quero que você grave esta palavra, inconscientemente, controlam o nosso procedimento. Nem sempre a gente age ou reage do jeito que a gente gostaria. Mas a gente faz isso porque está gravado dentro do nosso temperamento a uma reação padrão e nós acabamos reagindo daquela forma Mas eu quero que você possa entender que isso é possível ser controlado né? Então, devido às diferenças de temperamentos As pessoas poderão ter reações ou comportamentos diferentes Diante de uma mesma situação